Eu achei sempre que era facílimo, porque na nossa família há filhos que nunca mais acabam, não é? Toda a gente tem filhos em idades mais avançadas, menos avançadas, portanto, nunca houve nenhum problema, nenhum constrangimento nesse aspecto e eu achei sempre que ia ser fácil, portanto, fui adiando. E agora fuma, <risos> Se a vida é feita de pequenas coisas, queremos destacar as pequenas grandes vitórias de pessoas normais com vidas banais. E a nossa primeira convidada é a Vera Angélico. Vera, bom dia, obrigada por teres aceito o convite este desafio, um bocadinho de loucura. É, a minha primeira, é o meu primeiro episódio, mas nós conhecemos muito bem, não é? Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Eu é que tenho que agradecer esta honra e este privilégio Sim, acho que sim, que já, já te vi em algum lugar assim há bastante tempo, ou melhor, desde sempre. Desde sempre, desde o teu sempre, pelo menos. Uh, nós somos primas, somos uh, de uma família bastante uh, uh, próxima, uh, e a Vera é a mais nova, e, portanto, neste meu primeiro, uh, nesta experiência, neste primeiro episódio, comecei pela mais nova, também tem mais experiência, depois já vamos abordar esse tema. Uh, mas, <risos> mas quero ver se convido várias pessoas da família. Portanto, costuma-se dizer no, no, no ambiente das startups que para financiamento vai-se buscar primeiro a família, friends and family, e, portanto, neste caso é um investimento não financeiro, mas de tempo e de vulnerabilidade. Uh, espero que a começar também pela família e depois uh, alguns amigos. Então, eu enviei-te três tópicos para abordar nos primeiros minutos. O primeiro é a coragem ou a loucura? Uh, o que é que sugeres falar neste tema da coragem e a loucura? Escola. Escola, Muito bem. Escola. Ir estudar quando já se tem 36, 37 anos, terá sido talvez assim, o maior salto de fé nesse, nesse âmbito. Mas já tinha estudado antes? já tinha estudado festa. naquela altura que digamos no período certo não é estudei Sim. pouco fiz uma licenciatura mas com pouco estudo <risos> uh, alguma frequência muita festa e pouca disciplina mas pronto Muito consegui bem, acabar vai. faz parte Sim, acho que sim. Quando se está em Coimbra, melhora, melhora, potencia esse... Pois, Coimbra, a cidade académica, tem mesmo que ser. Fazer parte do programa académico todas essas festas. Exatamente. Pronto, e depois então, aos 36 anos, achei que era preciso parar aquilo que estava a fazer e cortar definitivamente aquilo que estava a fazer e embarcar numa aventura nova. E então sim, estudar aos 36 anos é uma grande aventura. Então, e conta-me lá assim um bocadinho da história Uh, porque eu até sei, mas <risos> os nossos uh, visitantes destes vídeos não, não saberão. Começaste com um curso, e depois estavas a qual é, e depois estavas a trabalhar nessa área ou não? Como é que sentiste esse percurso que te levou a escolher aos 35, 36 anos? Não é tão tarde assim, mas de qualquer forma é uma <risos> grande aventura. Uh, o que é que te levou, uh, que sentimentos é que te levaram a dizer, chega, quero mudar, vou procurar outra coisa? Foi paixão, foi frustração? Conta-me lá um bocadinho da história. Sim, portanto, eu estava, eu não sei se se pode dizer isto num podcast, mas eu estava farta de pessoas, eu atendia pessoas. <risos> pode dizer Há sim. muitos anos e pensei, bem, eu estou farta de pessoas, então o que é que eu posso fazer que eu goste, o que é uma verdadeira paixão e que me permita não ter que atender pessoas todos os dias sempre profissionalmente e então havia uma coisa que eu me lembrava desde sempre que era ver o meu pai a cozinhar, o meu pai era o maior cozinheiro da história dos cozinheiros, o melhor a improvisar, então as minhas memórias afetivas estão muito ligadas à comida e à cozinha e foi por aí, numa altura em que a cozinha também virou um bocadinho moda, não é? Uh, pensar, bem, isto é uma paixão que está aqui escondida, portanto vamos embarcar aqui na loucura disto da tá, cozinha. Dez chefe. Hoje em dia? Não. És o não. <risos> <risos> não, nem sequer há um grau académico que as pessoas perguntam muito isso. Então, mas vocês vão estudar e são chefes? Não, não há nenhum grau académico que confira ah, essa, fica, okay. essa classificação. És cozinheira? Porque não, sou ajudante, sou ajudante de cozinha. Supera, portanto. <risos> sou uma mera, simples, linda e maravilhosa ajudante de cozinha, não é? Portanto, é por aí que nós, normalmente, que, que se começa e depois... Eu posso então, estar, há... não é? Eu já provei os teus petiscos uh, no Natal. Depois... <risos> Ainda não fui ao restaurante, é um fago de prontas, aqui é um parte para mim, tenho que ir ao restaurante, mas já provei no Natal. O restaurante porque o restaurante é fantástico. A experiência mesmo é. tipo... Tens pode, mesmo que ir. Pode, pode, é claro, é que trabalhas. Posso? Pode. O restaurante António Padeiro, Alcoaça, que é maravilhoso, está referenciado no Guia Michelin, e é uma cozinha tradicional portuguesa única, maravilhosa, um restaurante lindo, um sítio muito bonito, muito acolhedor, parece uma casa e é como recebermos em casa de uma avó e a comida é a comida da avó e é espetacular. Já falaste de comida da avó e obrigada pelo convite, porque eu agora vou-me fazer convidado para ir ao que passa <risos> ao restaurante, mas uh, falaste há pouco do teu pai e das memórias uh, ligadas à cozinha. Eu lembro-me do teu pai uh, chegar à casa dos meus pais, abrir o frigorífico, que era a primeira coisa que fazia antes de cumprimentar as pessoas, era abrir o frigorífico, então o que é que há aqui? E quando havia festas de Natal e outras festas, havia aquele, na altura usavam-se muito aqueles doces por camadas. Sim. E ele chegava lá e misturava tudo. Éramos nós a ir abrir, espreitar os presentes de Natal, de Bastar, durante este tempo, e ele a misturar os doces todos, que, que, que as pessoas da família tinham tido tanto carinho para manter bonitinho e, e para fazer uma mesa uh, bonita. Tens um bocadinho dessa maldade uh, que herdaste do teu pai, ou és bem comportada no trabalho? Eu sou muito bem comportada, até porque nós quando fazemos sobremesas há muita disciplina, não é? Portanto, okay. uma sobremesa não é cozinha de improviso como a cozinha que ele fazia. Uh, eu lembro-me dele fazer uma coisa que nunca me saiu da memória e que me há pouco tempo muito parecida, que era fritada com arroz de feijão. E é uma coisa... <risos> É incrível, é incrível, é mesmo bom. E não sei porque ele não, nunca estudou cozinha e ele tinha qualquer coisa de cozinha tradicional portuguesa também muito intrínseca. Mas sim, ele fazia isso, não só em casa dos teus pais, do frigorífico, fazia em casa de toda a gente, que era sempre. uma coisa que nos envergonhava, loucura, nós morríamos de vergonha. E não sei porquê, o meu marido há pouco tempo começou a fazer isso. Ah Às vezes chega à casa das, das pessoas, das tias e por aí fora e faz isso, já fez isso em casa da tua mãe, acho, eu não sei porquê. Acho o Máximo, há coisas que realmente não mudam. <risos> mas houve mudanças que, voltando um bocadinho ao curso, houve mudanças que realmente sentiste nessa, nessa experiência nova de voltares a estudar, nomeadamente com pessoas que tens referido à tua idade, mas os teus colegas eram muito mais novos, não é? Isso Como eles posso... dizia sempre, sim, notou-se imenso e eles, quando, quando eu cheguei ao curso, eles odiaram-me nos primeiros dias porque achavam muito estranho eu estar lá. E depois eu fui os conquistando devagar. Eu dizia-lhes, olha, quando vocês nasceram eu já tinha carta de condição, por isso, acalmem-se, não é? Vamos lá quietinhos. Isso. Sim, sim, sim. E eles, eles tinham a idade da Helena, portanto, a minha filha mais velha uh, era só estranho. Havia uh, alguma desconfiança? E eles achavam, completamente, eles achavam que eu nunca ia ser capaz. Eu acho que eles tinham esse pensamento, que eu nunca ia ser capaz de os acompanhar, a minha maturidade, dava-lhes baile em algumas coisas, portanto, se nós tínhamos que fazer uma apresentação, eu fazia apresentações de olhos fechados. Foi. E eles tremiam que nem varas verdes e eu não. Eu -lhes estava sempre a, dar, a dizer que eles nem davam luta. <risos> Mas ficaram muito amigos, não é? Há um grupo que continua muito em contacto, ou não? Sim, Porque... olha, ainda hoje me apareceu. Por coincidência, hoje apareceu-me uma memória no, no Facebook, que eu até partilhei e disse estou cheia de saudades deles, porque nós temos um grupo de Messenger ainda, são pessoas com quem há um grupo de 7 ou 8, com quem eu falo recorrentemente e eles são escritos são os meus sobrinhos, são meus os sobrinhos. meus amores. Sim, eu chamo-lhes sobrinhos uh, e também digo que agora são tios do Gabriel. Uh, e é um amor que ficou para a vida toda e esses sim, esses são, vão ser grandes, grandes, grandes chefes os meus colegas têm a certeza que vão ser os potenciais e os futuros chefes em Portugal não em que tenho é, Recomendas a tua escola ou em que escola é que andaste? Eu andei em, no IPL portanto no Politécnico de Leiria no Polo de Peniche sim, recomendo uh, a escola é espetacular, estão em umas instalações incríveis, nós tínhamos acesso a muita... Hum, muitas atividades, fazíamos muita coisa fora da escola, os chefes professores também são, são muito bons e são referências nacionais, portanto, claro que sim, a escola é ótima. E, e tu estavas mais ou menos perto de Peniche, não era? Sim, eu na altura vivia na Nazaré, portanto fazia uma hora uma hora por cada lado. E agora vives na Maceira, na Maceira Lixo, perto da Maria Grande e de Leiria. Sim. E voltaste às origens. Sim, eu sempre tive a mania que não pertencia a nenhum lugar. Eu digo sempre que vivia facilmente em Lisboa, no Algarve, no Porto, na China. Até ter regressado à Maceira. No dia em que regressei à Maceira, percebi que estava a restar onde pertencia. Portanto, agora tenho a certeza que é aqui que vou ficar. O sentimento de pertença, de ligação às memórias. Sim. Eu, como sabes, tenho vivido também em vários sítios, várias cidades, vários países e... Uh, percebi também recentemente, acho que estamos a ficar velhotas, uh, percebi <risos> recentemente que esse sentimento de belonging, de pertença, uhum. uh, faz, tem um enorme impacto na nossa estabilidade pessoal. E portanto, no meu caso, o Pinhal de Leiria e aquela estrada, a Marinha Grande de São Pedro de Moel, é onde eu celebro as minhas vitórias, é onde eu choro as minhas percas, é o, é um, está extremamente ligado ao, ao meu ser. E, portanto, quando, quando soube que tinhas regressado à Maceira e que tinhas sentido uh, esse, esse, essa pertença, fiquei achei coincidente com a minha experiência também nesta altura, em que voltei também da Bélgica para Portugal e que, foi, e que, e que um dos, uma das motivações é este sentimento de pertença. Mas sim, somos cidadãos do mundo, até porque sempre viajamos. Eu costumo dizer que é uma das grandes heranças que o meu pai, os meus pais e os teus, os teus pais também te deram foi viajar e dar, ter o gosto por viajar e abrir horizontes e, portanto, somos cidadãos, cidadãs do mundo, mas tu deste conta de sempre viver em cidades, localidades sem semáforos. Espetacular, é não é? Exato, Olha, voltamos, conta vamos... Eu duvido que te deixem construir uma casa no pinhal de Leiria, mas podes tentar, está <risos> bem? Eu Temos vou viver pra com qualquer competir. coisa. E, Coisa nesse sentido. Sim, na Maceira não há semáforos, na Nazaré não há semáforos, portanto eu só passava por um que me lembro, que era em Batalhas, mas entretanto também foi retirado. Portanto, a minha vida, Alcobaça, também não me lembro. A minha vida é feita de sítios sem semáforos, isso é incrível, não é? Achas que o teu índice de felicidade depende... Uh... De, de não haver semáforos ou dessa, traste te calma <risos> ou depende, de, por exemplo, de fatores financeiros ou de família e amigos sociais uh... tem a ver com os semáforos. Então, quem, é que, quem é que, quando se pensa quando alguém pensa, oh, eu era muito feliz num sítio, é óbvio que se pensa logo não, era feliz num sítio onde não há semáforo <risos> mas do é semáforo. a, primeira... <risos> é mas a primeira coisa que uma pessoa pensa porque olha, eu, eu quando vou a Lisboa fico doida, ninguém aguenta aquilo ninguém aguenta, eu há tempo marquei, marquei um restaurante em Lisboa e nós estávamos assim um bocadinho em cima da hora. E eu pensava sempre, vamos chegar a tempo. E quando eu pensava, vamos chegar a tempo, aparecia um semáforo e depois outro. E o passado 50 metros, outro. Portanto, eu não sei como é que as pessoas em Lisboa aguentam. Não consigo compreender. E qual é a cor de, do semáforo aí na zona da maceira? A maceira é verde, claramente. É? <risos> é sempre verde. é também Sempre a um... estrada aberta para a esperança. Não há aqui nada que seja vermelho, não é? E... <risos> Não vamos falar então os políticos. Mas... Não, não estava nem a falar de política, mas se, se falássemos de futebol poderia pro ah, proibir okay. vermelho, mas, <risos> mas também aí nesse aspecto não havia o melhor semáforo que seria o azul. <risos> muito bem, temos que inventar os semáforos azuis para a ali só para Exatamente. dar o Exatamente, isso é que era. Eu lembro-me também, voltando à memória do teu pai, que, que é uma pessoa muito presente nas nossas vidas, um, hum. ele, eu, tenho, eu tinha... Tem três filhas e a do meio, que tu és a mais nova, a do meio, a Rita, teve, aparentemente, dizem as, as histórias, teve um primeiro um pequeno acidente quando tirou a carta. Então ele passou, pediu e andou, que andou, até que a junta de freguesia pusesse lombas na estrada toda da maçã. Isto é verdade. Uh, os boatos dizem que sim. Eu, não posso... <risos> Eu acho que ele era uma, uma pessoa com alguma influência, apesar de nunca querer ser figura de cartaz, digamos assim, ele movia-se nos, nos meandros de, de, das instituições. Ele nunca dava a cara por, lembro-me de dar por uma ou outra, mas que não seria sempre o principal. Era uma pessoa muito respeitada e muito querida na, na freguesia, portanto, penso que é normal que isso tenha acontecido, porque depois havia sempre uma pessoa ou outra que dizia, pronto, lá porque este agora quis, agora há aqui umas lombas, não é? Se bem que eu, eu acho que ele, até nem tinha, pois, que ele até nem tinha inimigos, é uma pessoa que ainda hoje, portanto, ele morreu há, há 21 anos é uma pessoa que ainda hoje me falam dela com muito carinho, portanto, ele não tinha inimigos, nem tinha pessoas que não gostassem dele, acho eu, assim como o nosso avô. Sim, é verdade. É, tu és muito ligada também a essa memória do, do avô, uh, que uhum. uh, também dizem as histórias só porque não as vi, mas sei que são verdade, que tem, tem um amigo que quando ele deixou de poder ir, aos, mais, aos 80 anos, deixou de poder ir ao café, à taberna, Uh, de mota, o ia buscar de trator, não é? Uh, de trator, eu o, não o sei. Amigo havia... dele, mal disposto. Era numa Toyota Ace. Assim, Toyota. Não era um trator, dizia um trator, afinal não era. Não, não, eu acho que não. Era, se é esse que eu estou a pensar, era uma Toyota Ace assim. Ristia às lombas, porque as lombas ainda existem. As lombas. Agora há outras lombas também noutros no sítios, já há mais lombas, não é? Agora já não tem nada a ver com o meu pai, garanto. Mas, mas há outras, há outras, portanto, assim, a Toyota e é esse, se é esse que eu estou a pensar, o senhor era realmente muito bem disposto, uh, só que não. Uh, sim, ele ia buscá-lo todos os dias, e às vezes ficavam sem dizer nada dentro da carrinha, só ficavam lá porque o avô dizia que o senhor era um bocadinho chato, o senhor provavelmente acharia o avô também um bocadinho também chato, ficavam em mas ficavam lá em silêncio, sim esta é uma grande virtude fazer companhia e saber-se que estar sozinho não é sempre bom uh, muito bem portanto começamos por falar destacar aqui as pequenas grandes vitórias de começar a estudar a recomeçar a estudar mais tarde e de uh, enfrentar as desconfianças dos colegas e conquistar até que se tornassem teus sobrinhos. Depois falámos também do, da tua do oposto, portanto, entre uma ativa uma, uma voz ativa e uma participação ativa e não quereres uh, resignar-te só porque estavas farta de pessoas. para essa vida calma em sítios de lombas e, e, e semáforos, mas por falar em lombas uh, e este é um tema bastante sensível, que agradeço teres uh, concordado de partilhar. Tens tido fama, <risos> tens tido outras entrevistas em que nos últimos anos tens-te tens voluntariado para, para contribuir e participar uh, e essa foi uma grande lomba com um resultado muito feliz da tua vida. Queres partilhar connosco? Uh, sim, uh, portanto, uh, eu já tenho uma filha com, com 20 anos Estou sempre a fazer contas mentalmente, Esta, acho que é também uma herança do meu pai porque o meu pai não sabia nunca a nossa idade e acontece-me mesmo com... Ainda com todos com os, os anos? Irmãos. Pois é, é uma justiça, não é? Uma pessoa tem que decorar estas coisas, é muita coisa é. para a minha cabeça, não é? Portanto, isto penso que também é uma herança do meu pai, eu tenho sempre que pensar quantos anos é que ela tem, dos meus sobrinhos igual, dos teus sobrinhos não faço a mínima ideia de quantos é anos eles têm. igual. É, é, eu penso que são sempre muito equivalentes aos meus, mas tenho que estar sempre a pensar porque como não sei dos meus, invariavelmente também não saberei dos teus. Mas são muitos também. Uh, são muitos, não pois vai, é, é, uma coisa já não sei se dão para contar pelos dedos, penso que já não. Uh, entretanto, sim, o que é que aconteceu? Como a Helena não é filha do, do meu marido, do Rui, uh, nós achámos a determinada altura que seria um projeto comum termos mais um filho.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 Portanto, foi preciso procurar ajuda e foi aí que nós começámos a conhecer a infertilidade. Uh, o que é que eu posso dizer sobre isso? Uh... Falas da infertilidade como se fosse uma pessoa, uma entidade, conhecerem a infertilidade. Uh, tem esse peso? Tem. Tem muitas, tem muitas pessoas por trás também, não é? Muito processo muito... Sim. Os medos. Sim, muitas angústias, muitas incertezas, muitas... Não Vera. saber por onde é que se começa, porque nós olhamos para lá lado e vemos filhos a aparecerem, a acontecerem e não se sabe onde é que se começa a procura de ajuda e essa é a primeira grande dificuldade. Mas há mais, porque um dia disseste, uh, sei decor, desculpa, agora uh, distraí me emocionei-me um bocadinho. Sei cor os medos, uh, as perguntas, as respostas, os lugares e as pessoas. É por isso também que tens participado nestas, nestas entrevistas que tens feito, desde televisão, rádio, etc. Já foste várias vezes à televisão, onde ficas sempre com uma maquiagem lindíssima. Eu aqui não te pude proporcionar isto, mas estás linda maravilhosa. <risos> mas, eu não sei, e depois, não. estás a ver ah, depois. Sim. a produção foi diferente. <risos> uh, sim, eu quando, eu quando comecei à procura de ajuda tive muita sorte, porque estou na internet e aparece-me um blog que eu já segui há algum tempo. A dizer que, a fazer uma entrevista a um médico. E aquele médico chamou-me a atenção. E eu fui procurá-lo porque achei que, além da ajuda médica que eu estava a sentir que precisava, precisava de estabelecer uma relação humana. Uhum. E eu senti, não sei, não sei explicar porquê, senti empatia com aquela pessoa. Achei que aquela pessoa estava a tratar de um assunto que eu desconhecia com muita certeza, muita segurança e muito otimismo. Sim. E então o que é que fiz? Fui procurar feedback desse médico e percebi que havia filas de espera de meses. Entretanto, eu liguei para o hospital onde ele trabalhava e não sei porque, lá está, foi por sorte. Penso, eu arranjaram, um, houve uma desistência qualquer e arranjaram-me uma consulta em uma semana. E foi aí que começou o processo. Eu tive a certeza quando entrei no consultório do Dr. Luís, que é o meu Deus da infertilidade, o Dr. Luís Vicente, que aquilo ia ser um amor para a vida toda. E acho que sim, que é o meu amor para a vida toda em termos de medicina, de fertilidade, é ele, sem dúvida nenhuma. Então, uh, foi portanto... a partir daí que ele começou a informar e a dizer onde podias ir, etc. É, portanto, Eu comecei nessa altura, uh, ele é um médico de um, de um hospital privado, eu comecei em simultâneo consultas no privado e no público, até porque ele me uh, orientou nesse sentido e disse que como os tratamentos eram muito caros, convinha sempre a ver. Eu na altura tinha 37 anos, portanto ainda estava dentro do, do prazo estipulado pelo, pelo Serviço Nacional de Saúde. Uh, entretanto, comecei a fazer tudo em simultâneo, sendo que nos deparamos com muitos obstáculos no Serviço Nacional de Saúde, portanto, não é fácil. Eu fui recusada pelo Serviço Nacional de Saúde, uh, portanto, temos que fazer sempre tudo em simultâneo para ver onde é que conseguimos avançar mais, mais depressa. Sim, essa... essa uh... Esse, essa rejeição pelo, pelo Sistema Nacional de Saúde teve a ver com alguma questão que queiras partilhar ou que achas relevante Nossa. para outras famílias que estejam a passar pelo mesmo? É, é uma desigualdade tremenda que é. Eu fui recusada pelo meu peso, portanto, pelo fator da obesidade. Há uma série de fatores que não estão contemplados na lei e que são meras escolhas dos hospitais que, que as fazem. Ou seja... Isto cria uma série de desigualdades das quais eu podia falar. Portanto, uma pessoa que viva, por exemplo, no Porto, ou na Covilhã, ou, ou isso tem acesso a determinados cuidados que uma pessoa que, que está em Lisboa não tem. O Serviço Nacional de Saúde é muito corrompido por uma série de fatores na infertilidade. Há muitas coisas que não estão contempladas na lei e há outras que estão e não são cumpridas. Portanto, há muitas falhas, eu sei lá, eu podia te dizer, olha, porquê é que seguem um casal que fuma, por exemplo, e deixam de lado uma pessoa que é obesa? Eles, eles respondem porquê? Porque eu tive uma conversa com a, com a diretora de serviço do sítio onde eu era acompanhada e ela explicou-me, mas a explicação dela a mim não me convence, ela disse-me que como as pessoas obesas respondem mal aos tratamentos e eles têm fatores de qualidade, ou seja, eles têm o serviço aberto, porque têm X taxa de sucesso, se não têm que fechar, Vamos recusar as obesas porque assim temos mais garantia isso. de sucesso. Uh, sim, agora uma pessoa obesa paga impostos como as outras, Mas... uh, portanto eu acho que não está contemplado em lei que eu tenho que ser excluída, até hoje eu não estou muito satisfeita com a resposta que, que o Serviço Nacional me deu. É compreensível, eu também estaria indignada, no mínimo indignada. Mas estas, uhum. estes critérios que não estão previstos na lei, mas depois são critérios para gestão do, e compromisso de, para continuarmos a ter o serviço, acontecem noutro, a outros níveis também, ao nível da adoção de crianças, etc. Há critérios que depois vão sendo estabelecidos e as tantas são uma, uma herança de ao longo dos anos de, que, de procedimentos que é assim que se faz e que estão desatualizados e que, portanto, um, é importante vozes como a tua, que te tens disponibilizado para falar destes assuntos, um, serem ouvidas. E quantas Sim. mais vozes e mais informação houver, mais conhecimento, melhor se consegue proceder aos, a, ao, à mudança. Um, ainda em relação a este assunto, quando vais fazer esse serviço público, não é? porque há por considerar um serviço público a forma graciosa como tens feito sempre e, e, a, e a tratar de questões tão íntimas e tão emocionais, quais são as perguntas que nunca te fazem e que achas que era relevante destacar agora? Usa este tempo uh, e, e dá-me alguns exemplos uh, que possam ajudar outras pessoas, outras famílias que estejam a passar pelo mesmo. Sim. Olha, nunca nos falam, eu lembro-me da primeira entrevista foi muito focada na parte das injeções. Mas vocês fazem muitas injeções, não é? E sim, fazemos dezenas, centenas de injeções, mas isso não dói nada, é uma questão... Uma pessoa que tenha diabetes, por exemplo, também tem que se picar todos os dias, ou uma pessoa, claro. não é? Portanto, uma injeção não passa disso mesmo. As pessoas dizem, ai que horror, isso é horrível. Ok, tem a questão hormonal, porque nós injetamos hormonas, portanto, o nosso sistema fica muito alterado, nós passamos a ser mais difíceis e mais impossíveis do que o que somos em termos de feitio, não é? Mais. é? Portanto, é difícil, é difícil a quem está connosco lidar com isso, mas isso é, uma, é um mero procedimento, portanto, é, isso não nos, não nos não é isso que nos vai parar, ninguém, ninguém para um processo de infertilidade pelo facto de ter que dar injeções. Muita gente para um processo de infertilidade porque não tem esperança, ou porque não tem expectativas positivas, ou porque não tem o acompanhamento que deve ter, ou porque não tem gametas, por exemplo, agora numa questão mais, mais factual, que não tem gametas disponíveis, portanto há tantos problemas que estão para além de uma mera injeção, que é só um medicamento. Portanto, a outra gestão, o acompanhamento psicológico, isso é que são questões relevantes. As, as, as, as picas são pinners, como dizia o outro. não Gostavas é? não, de ter não... tido mais acompanhamento psicológico, não só de, das instituições, mas também da família. Não, a, a família foi a minha rede, portanto, se eu não tivesse a família, provavelmente teria parado e isto família, estamos a falar do um núcleo mais, mais próximo. Eu também sempre, sempre apergoei aos 700 que estávamos a fazer tratamentos, portanto, nunca houve muitas perguntas incómodas. Não no nosso seio mais próximo. Agora as pessoas têm sempre uma curiosidade intrínseca que é a pergunta do quem é a culpa? A culpa de quem Sim. é a culpa é aquela incrível, não Ele é? não pode ou ela não pode, não é? Aquela é? É, é do género. Então, mas ele não alcança ou ela é seca? Que é como as pessoas mais velhas perguntam, não <risos> é? Terrible, <risos> terrível, terrível. Uh, lindo, lindo, Isso não lindo. deve ser nada fácil de ouvir, não é? Ou de esse julgamento, é... não é? é... Eu, como quase tudo na minha vida, tento responder às dificuldades com o humor. Portanto, antes de alguém sequer pensar em fazer-me esse tipo de pergunta, eu já tenho a resposta pronta. E eu sou conhecida, <risos> e tu sabes que já convives comigo há muitos anos, que há muita parvoíce aqui. Ah, muita parvoíce é escondida. numa pessoa só, é verdade. É, exatamente. é deliciosa. Portanto, Todas as respostas já, já estão prontas. Antes sequer de essa pergunta me magoar, eu já tenho a resposta como defesa. Houve portanto, uma situação eu... engraçada que tenha acontecido nessas respostas, nesses momentos de inconveniente. E agora apanhaste-me de surpresa. De certeza que, há, uh, uh, certeza que há algumas respostas, mas não me recordo a assim, seguir momento em... Mas voltando aqui à questão da família, o núcleo duro sabia? Tu, por personalidade, e também o Rui, teu marido, uh, Falaram sempre, divulgaram sempre a vossa intenção e o vosso processo, mas havia certamente, de, de parte de algumas pessoas e familiares, esta coisa do pode-se falar ou não. E tu és uma daqueles exemplos que sempre falaste, porque este assunto continua a ser tabu entre algumas famílias que se mantêm a passar por todo o processo sozinhos. Imagino que seja difícil. Confirmas isso pelas pessoas com quem tens estado em contato ou não? Sim, claro que sim. Eu tenho um grupo, eu tenho um grupo que formámos há cerca de dois anos, portanto, ainda anterior ao Gabriel, que nos juntámos, portanto, a um fórum, que para mim é dos sítios onde se vai beber mais informação em Portugal, e nós juntámos ali quatro ou cinco pessoas, e depois que se foram juntando mais algumas, e há pessoas que ainda hoje não falam sequer com a família mais próxima sobre infertilidade, portanto, escolheram resguardar-se, e é tão legítimo como a nossa opção, não é? Agora... Há outras pessoas, e isso aconteceu-nos infelizmente, que acham que nós, por facto de estarmos a passar por um processo de infertilidade, que nos tornamos pessoas más, invejosas, e que não queremos o bem de toda a gente. Ora, como é que eu explico isto? Eu lembro-me de estar a fazer um tratamento de infertilidade, do tratamento de correr mal, de ter um negativo, e da minha irmã me dizer que estava grávida do Mateus. E isso para mim foi só felicidade, ponto. Não teve mais nenhum tipo de sentimento. Eu passei horas de vida uh, com o Mateus ao colo, a adormecer ao meu colo. Portanto, não há nenhum tipo de sentimento negativo que se possa ter em relação a uma gravidez, a um bebê. Portanto, isso é só injusto connosco, é só mesquinho. É a Aumentar a vossa, dor de, a vossa dor, ainda ter uh, que lidar com esse tipo de pensamento ou deslugamento em relação aos vossos sentimentos que só vocês é que sabem, não é? Exatamente, é, é um bocadinho isso talvez as pessoas se, nos julguem a nós por aquilo que pudessem eventualmente sentir, não é? Agora é. eu nunca senti isso por ninguém, é como digo, o Mateus nasceu numa fase muito delicada de, da nossa vida enquanto pais e isso nunca trouxe nenhum tipo de sentimento negativo muito pelo contrário as pessoas têm que pensar que um bebê é a esperança não é? Portanto, é. se nós vimos quando olhamos, quando olhamos para um bebê, temos aquele amor incondicional, não é? Sim. E portanto, até é capaz de vos estimular a redobrar as vossas esperanças e a redobrar o vosso, a, a vossa energia para conseguirem continuar com um processo que tem sido longo e demoroso, demorou, demorado, portanto, foi muito moroso também, não foi? Foi, não foi dos piores. Nós até tivemos alguma sorte, mas no meio de todo o todo processo, porque ao fim de cinco tratamentos, portanto, foi a nossa primeira FIV, na primeira FIV conseguimos o Gabriel. Mas... Uh, foram Por que é isso de... para, quem, para quem não sabe, Sim. as inserções e os fibos têm esses, uh, essas figuras <risos> complicadíssimas? Sim, para simplificar há dois tipos de tratamentos que se podem fazer, ou há os mais, os mais comuns. Uh, há outros, mas pronto, os que metem injeções há dois tipos de tratamentos. Há as inseminações artificiais, que nós fazemos uma estimulação e nos é injetado uh, os gametas do, do marido, ou do companheiro, ou do, da doação, seja o que for, e esse é o mais simples, portanto são as, as inseminações artificiais. E depois então há a AFID, que é, como o nome indica, a fertilização in vitro. Nós fazemos uma estimulação ovárica, são nos retirados ovos os óvulos são fertilizados também com os gametas masculinos em laboratório e depois então, quando já se estão em estado de embrião, são colocados no, no outro da mãe. Portanto, nós fizemos quatro inseminações artificiais, fizemos uma tentativa de FIV, que teve que ser cancelada e depois na primeira FIV, que conseguimos mesmo concluir, nasceu o Gabriel. Uh, penso que... Obrigada, é um, um anjinho, um demóniozinho pequeno. Pois ele tem o nome de Gabriel. Todo esse processo faz sentir que ele foi realmente um anjo enviado depois de tanto sofrimento. Mas depois ele é um terror, super irritante. É anjo, só mesmo o nome, não há nada ali. Eu estou sempre a dizer claro, que ele é tem faranho. aquele anjinho, tem aquela cara assim, Lourinha. Se ele ter o fez atrás dele. Faz lá assim, que é para ver. Ele tem assim, a é lourinha e com ar muito angelical, mas depois dorme em cestas completamente invertidas, a fazer o pino, e é um terror tira tudo dos móveis. <risos> Sim, atira tudo ao ar Eu estou sempre a dizer que o paguei e que ele vem com avaria Portanto, temos que o reclamar Mas não sei se ainda está dentro do prazo De reclamação Mas, mas pagaste vamos... bem, não é? Esse processo também é, uma, é um assunto sensível não É a questão do, pe... do, do, do peso financeiro no, Do processo do... é, é, Aí é outro fator de exclusão De famílias, portanto Quem puder fazer no privado faz Quem não puder temos pena, não é? E estamos a falar de tratamentos que custam milhares de euros Não estamos a falar de investimentos pequenos. Portanto, há muitas famílias, infelizmente, que têm que se financiar e que têm que procurar financiamento até para, para serem pais, quando lá está, quando o Serviço Nacional de Saúde não responde pois. adequadamente. Conheces alguns casos de sucesso também no Serviço Nacional de Saúde? Conheço, vai havendo, não é? Mal era, porque há, há três... Há três procedimentos que se podem fazer de FIV no Serviço Nacional de Saúde. Essa é outra promiscuidade que há, portanto nós podemos fazer três ciclos, se fores da família de alguém conhecido ou se conheceres alguém eventualmente que trabalhe no sítio X ou isso, pode-se contornar o sistema. Também conheces situações dessas, dessas, não é? Claro que sim, claro que sim. Infelizmente sim. Uh, ainda há alguma corrupção na nossa, na, nesta época em que vivemos, e é uma das coisas que estou com esperança que esta nova, nova década... Uh, ah, e enquanto nova não houver, era... isso é outro Sim, enquanto não houver um sistema nacional que se controle todos os, todas as situações, portanto uma base de dados nacional, digamos assim, ou qualquer coisa, há pessoas a passar à frente de outras. Por exemplo, uma doação de gametas, a lista de espera são três anos, que é vergonhoso, não é? No Serviço Nacional. Quando nos privados não há espera, não há, porém simplesmente... É a, idade, nós temos... a idade da mãe é um, é um assunto, e do pai é um assunto sensível para o processo, não é? E, portanto... Sim, sim. É assim, no Serviço Nacional de Saúde só aceitam casais até aos 40 anos, mulheres até aos 40 anos, ponto. No, depois no privado pode-se fazer até aos 50 ou 52, não tenho a certeza. Mas, por exemplo, quem precisar de doação de gametas femininos, Uh, portanto, doação de óvulos uh, no, no Serviço Nacional espera cerca de três anos, no Serviço Privado não espera, não há espera, há gametas disponíveis. E isto levanta logo uma questão, então, mas se as dadoras recebem a mesma compensação uh, por fazer no Banco Público ou no Banco Privado, porquê é que o Banco Público não tem e o Banco Privado tem? não é, uh, porque Agora, é que há espera de três falta... anos... Faz-nos falta aqui um especialista que nos pudesse dar essa resposta ou alguma indicação. A resposta para mim é óbvia, não é? Temos Temos um, sistema, um sistema que não funciona, que não consegue ir buscar dadoras, ou então há algum interesse por trás do facto das pessoas terem que recorrer ao privado. Pois, não, não, não chegamos a perceber bem, mas são, Sim. poderá passar por essas questões realmente. Uhum. Uh, estas, estas questões falamos agora da parte, uh, falamos do processo, da parte de, financeira associada, das idades, do sistema nacional de saúde versus o sistema privado uh, e a dor emocional. O espectro de emoções que experimentaste, que nunca tinha experimentado antes e alguns eventualmente que não querias ter experimentado. Uh, nós, no segundo procedimento uh, que fizemos, eu fiquei grávida e a gravidez não evoluiu. Isso, infelizmente, também é muito comum nos casais que passam por infertilidade. Um... Nós tivemos uma gravidez, uh, ficámos muito contentes, uma grande festa, não é? Uma felicidade muito grande, contamos logo a toda a gente, porque eu conto sempre tudo a toda a gente desde o primeiro dia. E deve ser uh, aquela coisa dos três meses, mas no fundo. Não, isso para mim não deve existe. Ser, deve ser partilhado com os amigos e família próximos. Uh, pois Bom. eu também acho que sim, até porque assim, se as pessoas sabiam que nós estávamos a fazer tratamento, um tratamento não, não espera três meses para ter uma resposta, não é? Exato. Não faz sentido. <risos> Portanto, e foi, uh, ao e fim foi uma dias, momento muito feliz. Eu lembro-me dessa altura uh, e lembro-me de ti tristíssima durante, e, e com dor, e, e, de um processo muito difícil e longo e depois lembro desse momento em que mesmo não, ter, não tendo uh, se concretizado num bebê, uh, foi um momento de gravidez muito feliz e que partilhaste também foi. connosco. Sim, eu costumo dizer que foram 10 semanas muito felizes e foram de facto, porque enquanto eu tive aquele bebê comigo foi, foi bom. Portanto, eu falo dele como se fosse um filho que não conheci, uh, tive que fazer o meu luto também claro, e o meu luto começou no, alguns no hospital quando eu comecei, estamos num corredor normal de obstetrícia, a bebês a nascer as pessoas dizem que isso é muito doloroso, que não conseguem conviver com isso e comigo aconteceu o contrário. Eu precisava pedir, deixem-me estar aqui, porque também não havia outra opção, na verdade, mas eu sentia que um bebê nascer era dar-me esperança. Foi isso que me levantou durante aqueles três dias que, que lá estive, foi sentir que ok, isto não termina aqui, Agora está a ser difícil, mas há de haver alguma coisa depois disto que está reservada para nós. Portanto, serviu ao contrário das pessoas que acham que nós somos umas invejosas, não é? Para me dar Alente. alento e pensar, apesar de estar muito perdida, de continuar a ser muito doloroso voltar àquele momento. A saber que não acabava ali naquele corredor. E eu jurei a mim própria, naquelas alturas que fiz caminhos e caminhos de um lado para o outro no corredor, a dizer eu volto aqui e volto aqui para vir buscar o um bebê. <risos> e depois fui acompanhar Quem era essa pessoa, Vera? É essa pessoa que gera a dor e a esperança e que persiste naquelas 10 semanas que fui muito feliz e, e persiste para depois teres o Gabriel, Uh, eras tu, era o teu subconsciente ou era aquela força da natureza que chamam a, a loba, que é na, nas mulheres e na parte feminina dos homens, também têm lobas internamente, uh, não querendo fazer de, de distinção de género aqui, foi uma uma motivação da natureza, um subconsciente meio adormecido ou eras tu firme na, na vida Eu terrena? Deixa-me explicar bem? Sei que sei que hum... A infertilidade muda-nos como pessoas, eu forçosamente não sou a mesma pessoa que era há quatro anos atrás, há muitas mágoas, há muitas dores, há muitas coisas que estão escondidas, que eu tenho reprimidas e que às vezes solto e depois passa a ser uma espécie de cavalo de batalha, não é? Do género, eu já sofri tanto até aqui, como é que vou parar aqui? Não posso parar aqui, não é? Tenho que continuar até conseguir, até... E, e, de facto, a resiliência é um dos fatores de sucesso da infertilidade, não é? Quem consiga, quem continua a tentar é quem consegue, porque se nós não tentarmos, não é? Como ganhar o euro milhões? Se nós não jogarmos, também não, não ganhamos, não é? E, de facto, na infertilidade o, o Gabriel é o meu euro milhões. Hum, portanto, não havia outra, outra, outra esperança que não fosse continuar a tentar. Portanto, eu sabia que, apesar de lá estar de me sentir muito perdida, de pensar, mas como é que é possível eu no fim ter passado tudo o que passei até aqui, ainda ter que passar por esta, mais este problema, uh, não sei o que é, não sei responder, é qualquer coisa que nos obriga a continuar. O meu médico também teve um papel preponderante, porque me deu muito apoio nessa fase. Uh, eu falei na altura com uma psicóloga, que isso é um dos pontos bons do Serviço Nacional de Saúde, portanto eles disponibilizam ajuda psicológica, mas lá está, era difícil porque era em Lisboa. E a psicóloga disse-me, olha, é, apesar de ser duro passar por um, um tratamento de infertilidade, vocês, quando ficam grávidas, caem nas estatísticas das grávidas normais. Não vos têm, não, vocês não têm uma capa de proteção, não é? é? Já passaram por esta dor toda, mas se tiverem que passar pela outra dor, vão passar como uma grávida normal. Uma gravidez não, não vos garante que vão ter um bebê ao colo. E de facto foi isso que aconteceu no nosso caso, não é? Uh, apesar de eu achar sempre que, que não ia acontecer, porque também ninguém pensa que vai acontecer até acontecer de facto. É. E então foi pensar, ok, se nós queremos muito, temos que ir buscar forças, sabe Deus, onde? E elas, onde aparecer Começaste por o discurso desta questão que, última que, que, que te coloquei. Uh, em falar quase de custo-benefício, é? já investi tanto tempo e tanto esforço e dor neste processo que não vou desistir agora. Uh, e aqui é, é uma visão muito... custo-benefício, acho que é o que me está a, a vir à cabeça e é o que vou usar. Sim. E acabaste agora uh, por falar uh, em Deus e portanto ainda não percebi bem se, essa, se acreditas em algo Deus, Buda, Universo, Espírito, Maomé, o que for, que te tenha ajudado a ultrapassar este desafio uh, e se achas que é uma componente uh, importante recorrer à espiritualidade, vamos chamar assim. Sim, para mim foi. Uh, a fé, o Deus, o que for, não é? Sempre foi um recurso muito importante para mim. Claro que eu tinha que me basear na ciência, não é? Portanto, dependia sempre da parte da ciência. Mas o acreditar também era meu, ou seja, a ciência não me vale de tudo se eu não continuar com esta força de persistir, Portanto, porque a ciência está lá quieta, não é? E eu tenho que a procurar, e eu tenho que procurar os recursos e as soluções. Passo. E depois tem parte de nós, porque há partes que a ciência não explica, ninguém sabe dizer porque é que a taxa de sucesso é x%, não é? Uma mulher com as mesmas condições de outra, uma fica grávida e a outra não. Porquê? Se as condições são semelhantes, porquê, não é? Uh, portanto, há outros fatores que a ciência não controla e que, que dependem de nós e de, de, dizem também que da nossa vontade. Agora, pronto, essa é a parte que não se explica. Exato, é, é, é também ainda hoje em dia é um bocadinho tabu falarmos destas questões, mas quando falaste anteriormente de resiliência e a ouvir todo o teu discurso uh, em relação a esta experiência, que mais uma vez agradeço pela tua vulnerabilidade e disminuidade, é, é espetacular que passa cada vez que falas a ser menos tabu. Quando deixa de ser tabu, passa a ajudar mais pessoas, e portanto é uma coisa que tens feito com muita graciosidade, como disse anteriormente. Um, oh, não. Mas o que, se, o que se distingue no teu discurso, uh, e por isso é que te fiz esta última questão, não tinha programado, <risos> é que essa tua resiliência tem muito a ver com eu queria estar com bebés para saber que ia, ia, ia ser o meu. Uh, eu quis partilhar com a família próxima e, e amigos próximos porque isso me apoiava. Um, não é a inveja que me, que, me, que me moveu, foi a, a ter um, o meu sobrinho nas mãos. Esse tipo uhum. de, de atitude não é da ciência. Essa é, é a fonte, na minha perspectiva, deste lado que estou a ouvir, a fonte de, de resiliência, não é? E, e, na minha opinião, não tem a ver com conhecimento, apesar de eu ser, uh, ser a favor do conhecimento, um, tem a ver com amor, tem a ver hum. com essa família que temos a felicidade de ter e que eu partilho contigo, uh, tem a ver com essas referências de viveres na cidade sem, sem, sem semáforos, uh, com altos e baixos, como todas as outras localizações, as lonas, uh, o pai, tio para mim, as memórias do avô, e eu pergunto, essa riqueza que sentes com o Gabriel e com a Helena, os teus filhos, tem a ver com um resultado de dor ou de amor? Os filhos são sempre de amor, não é? Agora... Uh, infelizmente, ou felizmente, os processos que nos trazem até aqui são sempre, forçosamente, uma mistura dos dois. Depois temos que retirar o bom que, o bom que vem daí. Uh, tudo o que vivemos até agora faz-nos chegar a este caminho, não é? Portanto, é sempre uma mistura, digo eu. És milionária? Completamente. Eu ganhei de um euro ao milhões duas vezes, uh, costumo dizer isso, e lembro-me perfeitamente da primeira vez que o ganhei, que foi numa altura em que o Rui estava doente, uh, e eu fui buscar um exame dele, e o exame vem com os resultados muito positivos, e eu fui desde o campo grande até ao Saldanha, a pé, a achar que aquilo era um percurso muito pequeno, mas é enorme, é longe. <risos> a pé, a pé. Sim, fui a pé. A pé porque pensei, bem, eu vejo o Saldanha já ali, portanto vou a pé, não é? E a pensar, bem, isto é a sensação de certeza que se tem quando se ganha o Euro Milhões. E o Gabriel foi igual, se bem que quando vem o Gabriel, uma pessoa que passa por um aborto não vive uma gravidez feliz a seguir, não é? Portanto, é. o Gabriel... Foi um processo de medo, desculpa, não percebi. Era essa a questão, se foi, viveste medo, foi essa a emoção? Sempre, sempre desde o início, portanto, nós não festejámos a gravidez do Gabriel. Eu sou daquelas paranoicas que faz testes de 5 em 5 minutos, portanto, eu acabei o tratamento e fui fazer um teste que é ridículo, não é? E fui fazendo testes todos os dias, de manhã e à noite, até porque há uma medicação que nós tomamos que influencia o resultado dos testes, dá falsos positivos nos primeiros dias, Portanto, eu queria saber quando é que aquela, aquela, hormona, aquela hormona saía do meu corpo para eu perceber a partir de quando é que podia contar com um verdadeiro positivo. Portanto, fui sempre é fazendo, sim, uh, fui sempre controlando o processo todo através de testes para ver quando é que tinha positivo. No dia que tive o positivo, também me lembro perfeitamente onde é que estava. Lembro-me de dizer ao Rui e de dizermos: Ah, está bem. E a gravidez foi muito vivida assim, foi sempre eu a perguntar ao médico... No cabeça fazia e não um... no coração, não é? No, não é no lugar do amor que se vive essa, essa experiência. Sim, eu sempre que fazia uma ecografia e fiz muitas, perguntava ao médico se ele estava vivo, mesmo no fim da gravidez. Portanto, eu dizia, mas tenho a certeza que ele está vivo e que o coração ainda bate. E que... Portanto, eu penso que a primeira vez que tive a certeza que ele ia ser materializado num bebê foi quando ele nasceu. E ainda assim ele não chorou. E eu perguntei ao médico: então, mas ele não chora? Oh, e problema. o médico: tenha calma, que ele já vai chorar, <risos> quer ver <-lhe> a chorar? <risos> e a partir daí: isto é um homem da Nazaré, dizia ao médico: isto é um homem da Nazaré, <risos> não chora? Claro que chora! E ele chorou, mas demorou algum tempo. Já relaxaste em relação a esses medos uh, com a convivência com o Gabriel? Não. Uh, eu pego-lhe muitas vezes ao colo. Uh, e agradeço, muitas vezes, sou muito grata por ter tido e continuo sempre com medo mas isso também em relação à Helena, acho que é uma coisa que, que nasce quando nasce uma mãe. Mais especificamente nesta altura, que estou mais vulnerável com aquilo que vivi, e lá está, aí mete um bocadinho a dor que falavas, de acharmos que é uma coisa tão boa e tão preciosa, temos medo, mas seja retirada de alguma forma, não é? Portanto, eu sou mais atenta a problemas, até mais paranoica, talvez, a problemas que possam existir e que possam vir em relação a eu. Sinto sempre por muita gratidão, agradeço todos os dias, mas sempre com medo, sim. E de ti, tens tratado de ti? Não sei o que é que se chama isso nesta fase. A nossa vida agora gira à volta dele, não é? Portanto, um, não duro, estou em privação de sono há 21 meses, uh, mas tudo se faz. Tudo se faz. É, apoio psicológico depois deste processo, durante e depois, já falaste um bocadinho de durante, recorreste ao, ao sistema nutricional de saúde, uh, continuas a fazê-lo ou te, tens essa muleta para se tiveres que recorrer ao longo da vida? Uh, eles, eles no, no hospital público acho que nunca nos recusam, portanto, se eu ligasse para lá agora para o departamento de psicologia eles, eles têm a certeza que o fariam e que me receberiam, portanto, isso lá está, é um mérito do, do sistema. Uhum. Agora, eu não tenho recorrido, a, mas reconheço que é um, um, um, essencial para a existência das pessoas que passam pela infertilidade, dos casais que conseguem e provavelmente mais ainda dos que não conseguem, porque há uma, uma percentagem ainda que mínima de pessoas que infelizmente não consegue, uh, e é, é essencial que o faça. Eu acho que todos devemos recorrer, seja adequar às nossas, à nossa personalidade e às nossas possibilidades também, mas seja psicologia, psicoterapia, o que for uh, igreja, religião é um apoio porque há um sentido de comunidade com quem podemos falar, com, há uma série de de sentido de comunidade que fomos perdendo ao longo da nossa vida, como foi evoluindo e que estamos cada vez mais independentes e autónomos. E, e talvez seja por isso que eu considero que a psicologia seja uma, um, uma componente importante que todos devíamos ter, não é? Porque uhum. se, se tu tens essa experiência e o, o, a intenção deste podcast é realçar exatamente de que mais ou menos todos vamos tendo experiências fortíssimas ao longo da vida e que uh, podemos ajudar uns aos outros quando, quando a partilhamos a nossa experiência de pessoas normais em, com vidas banais, que não são nada banais. Uh, última pergunta, Vera. Sim. És uma mulher powered by fairy dust, movida após de fadas? Oh. Completamente, fadas, cheias de brilhantes <risos> e arco-íris e unicórnios, completamente. Tudo muito bom. É. Uh, espero que tenhas gostado desta experiência, se tiveres alguma coisa a acrescentar. Já fizeste publicidade ao, ao, ao restaurante, sendo que eu vou Já lá. Já fiz ao restaurante, portanto, uh, acho que sim. É o toda grupo a gente que tens de, de mães e de famílias nessas circunstâncias é público? Estão é, é, a, a aceitar outros aderentes ou é muito um núcleo duro que passou naquele momento, aquela Aquela... É, é muito núcleo duro uh, e nós somos pessoas muito diferentes que falamos diariamente sobre tudo e mais alguma coisa. Muito bem, um trabalhar. grupo de amigos. Sim, é, e depois passou a ser uma, uma mesa de café. Sim, Sim muito bem, é, faz parte, é assim que as coisas devem ser. Uh, se quiseres referir a alguma associação, a algum centro de apoio que outras pessoas, linhas de apoio, algumas uh, que não tenhas dito durante este espaço, este momento, este é o um espaço indicado e, por favor, fale. Há a Associação Portuguesa de, de Fertilidade, da qual nós continuamos a ser sócios e que tem muitas vantagens. É onde, se também, onde também se vai buscar muita informação. Portanto, eles fazem um trabalho incrível né, neste aspecto da fertilidade. E eu depois também recorri, na altura, o projeto Artemis, uh, que é uma associação de apoio a mulheres de perto com perdas estacionais, portanto, uh, onde se recorre quando quando precisamos de fazer esse luto e há muita essa compreensão e é um sítio onde estamos com os nossos pares. Portanto, aí foram as duas, as duas associações a quem eu recorri sempre para para -se nestas questões. Muito bem, mais uma vez obrigada uh, e obrigada. até breve, até breve, vamos voltar a encontrar-nos. Sim, acho que sim, desconfio que sim. Brevemente, <risos> obrigada por me obrigada. receber e obrigada por este bocadinho de participação. Foi fantástico, obrigada.